Conforto, tecnologia, resistência e durabilidade. Nós somos fabricantes de colchões apaixonados pelo que fazemos desde 1956. Nós combinamos expertise, habilidade e inovação no design para lhe proporcionar o melhor conforto no sono. Conheça a linha dos sonhos Sleep Comfort. Comfort Line Extra Firme. Comfort Plus, linha espuma. O sono dos sonhos é com a Sleep Comfort. Visite nossas lojas ou entre em contato pelos telefones. Susan Todos. A qualidade faz a diferença. A Susan Todos é uma empresa especializada em colocar a sua marca ou produto em destaque, no lugar certo para as pessoas certas da maneira mais atraente.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 É, gente como a gente, escreveu também o livro, é, o último, o terceiro livro dele, que é o Areia Branca, e também é autor, junto com dois colegas jornalistas, também do livro mais 50 Anos, que conta a história de cinco décadas da autarquia. Ele vai falar bastante sobre os livros dele aqui, também sobre literatura, o que, que ele está lendo, algumas dicas e espero que vocês nos acompanhem aqui nessa entrevista. Maritã, obrigado pela sua presença aqui no Dessa Entrevista, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Rodrigo, obrigado pelo pela, pelo convite, primeiramente, uma um prazer estar aqui no, no Diário de Suzano com vocês e olá a todos os internautas que estão nos acompanhando ao vivo ou depois da, dessa entrevista aqui na região do Tietê, em Suzano, todas as partes do, do Brasil, do mundo, porque. Hoje no, a internet ela não tem fronteiras, hum. né? E é muito bom é, conversar com vocês sobre literatura, sobre jornalismo, sobre, sobre a vida, sobre o Corinthians, sobre tudo que, o que vocês quiserem. Então, estamos à disposição. É isso aí. O Maritão, uhum. você vai ver, eu estou olhando para você aqui, olhando para o celular. É que as pessoas às vezes vão entrando aqui, vão fazendo pergunta. Até o Rafael Fiamini está perguntando quando sai o seu próximo romance policial. Você vai falar depois, é uma pergunta que eu ia fazer também. Eu vou olhar para você olhar para o celular aqui. Não é falta de educação, não, é mais para é, okay. então, ir tô, trans, transmitindo. Estamos acostumados, estamos em casa, acredito. É isso aí. Bom, é, antes de falar dos seus livros, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória. Né? Você tem passagem aí de, como jornalista. Você ainda é jornalista, né? trabalha na, na prefeitura, na assessoria, na Secretaria de Comunicação. Você tem passagem pelo Diário Lance, pelo Jornal Agora, pelo Portal Terra isso. e agora na Prefeitura de Mogi. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória. No Lance você fazia o esporte lá? Você era setorista de algum time? Isso, não? isso. Olha, é... bom, eu sou mojiano, sou aqui de Mogi das Cruzes. Tenho muita, muito contato aqui sempre com o Suzano também, né? A região, ela é, ela é interligada, né? E sempre foi interligada. O Rafael, inclusive, que você, que você citou, meu amigo de infância, o grande fisioterapeuta. Um, um irmão mesmo que, que eu tenho, que é aqui, aqui, de, Suzano. aqui de Suzano Então nós, sempre uh, nós temos esse esse contato, né? Eu sou jornalista formado pela pela Unesp No campus de, de Bauru, pela Universidade Estadual Paulista E já são... Você morou aí, lá? Eu morei lá, durante quatro anos eu, eu morei em Bauru né? uhum. E já são aí vinha, 26 vinha anos Vinha só fim de, de semana para Mogi? A cada 15 dias, 15 dias, né? Porque são 400 quilômetros de, de Mogi até Bauru, né? Então, fim de semana sim, fim de semana não, é, eu vinha para cá. Mas foi uma época muito enriquecedora, né? de, culturalmente, é, em, em termos de vida, pessoalmente, foi uma época muito, muito bacana, conheci muita gente boa, muita, muitos amigos de uma, de uma vida inteira, você tem outras visões de mundo também, né? você é, toma contato dentro de um ambiente universitário com, com, com visões das mais diferentes. Né? Uhum. É, então, aí no jornalismo já são praticamente 25, 26 anos de, de estrada. Eu comecei lá em Bauru Você mesmo... Você turma de 94, 90, eu, eu 95, Eu comecei em 96 e, fui, ah, e me formei em 99. Né? É, mas aí dentro da faculdade mesmo, nós começamos, eu junto com alguns amigos, a trabalhar é, fazendo é, jornal para... Uhum. Era a Câmara de Dirigentes Logistas lá de Bauru Nós fazíamos um jornal, era o Logista né? E também para uma associação, outra associação de comerciantes Que era uma associação do Calçadão lá de Bauru Legal. É, Em 99, no segundo semestre de 99 Ou seja, eu estava para me formar ainda O lance é, soltou uma, um processo seletivo E eu falei, eu estou aqui em Bauru tô, né? Tô para me formar, eu vou, vou mandar... O meu currículo para lá, não tinha muita coisa, então eu fiz uma carta de apresentação, etc. E eles me chamaram para participar do, do processo seletivo, você vai sendo chamado, chamado, chamado, acabei ingressando no, no jornal. Primeiro, é, como freelancer, né? nós, nós éramos um grupo de freelancers que trabalhava aos finais de semana para engrossar a equipe, né? porque principalmente o né? esporte é, né? jo você... os jogos é fim de semana exatamente o, a maioria dos eventos é, acontece no fim de semana e a equipe tem que folgar no fim de semana também né então é, pr primeiramente como freelancer depois como como funcionário mesmo né no, no lance eu, eu, eu fiquei é, dois anos quase três ah, anos, então você pegou né? o mundial do corinthians lá em 2000. você eu, tava lá eu, eu eu tava mas eu não estava né eu não era parte da equipe eu fui contratado logo depois né? Então eu entrei fazendo futebol do interior do estado Então Série A2, Série A3, B1 que existia a época Que tinha o Ecos, o União né? é, E também os clubes do, que não eram da capital Fiquei um tempo fazendo o futebol no interior Depois ainda fui setorista de portuguesa da portuguesa, fui, fui ser setorista. Setorista, para quem não está acostumado com o, nosso, uhum. com o nosso linguajar, é o repórter que, que, que acompanha o dia a dia do clube. Né? É, fui setorista do Palmeiras em 2001. 2002, eu fui setorista do São Paulo. Né? Aí, Copa do Mundo também, né? nós fizemos da redação, mas é, teve essa, essa participação. Final de 2002, eu saí do lance, vou para Agora São Paulo que é o um jornal é, do Grupo Folha. É, no Agora São Paulo, eu fui setorista do Santos, do Robinho, do Diego, aquela, aquela época, Libertadores, em 2003, né, que eles foram vice-campeões da Libertadores. Em 2001, você foi do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Quer, você lembra quem era, que estava na escalação lá? É, o técnico era o Celso Roth. Celso tinha Aí o time tinha Basílio, tinha Donizete, tinha o Marcos, o Arce... Felipe, lateral ah. esquerdo. O... Quem mais estava lá? Claudecir, Magrão. Era uma turma ah, boa. O time foi, o time foi bem no, no começo do Campeonato Brasileiro, depois deu uma, uma, uma queda. O senhor Sorruti acabou saindo. A, assumiu a, a época o Márcio Araújo. É, depois, um, mais para o final do ano foi um período meio turbulento. Sim. Depois, quando eu, eu, eu fui para o São Paulo, ainda era o sim Batista o, uhum. o técnico. Aí era Luiz Fabiano, o Kaká... É, Reinaldo, o Rogério que, que é eterno, né? É, o zagueiro era o eu que tinha o zagueiro Gian, Júlio Batista, essa Cicinho, essa turma. Saí para o agora, agora eu, eu fiz Santos um tempo e aí eu saía de Mogi sempre, sempre no Esporte, né? sempre é esporte. esporte. Saí de Mogi para São Paulo, de São Paulo para Santos, né? Era uma uma vida bem corrida. É, depois da Libertadores, eu voltei para São Paulo. Fiquei mais aí um ano sendo setorista de São Paulo. Final de 2004, eu saio do agora e fui para o Portal Terra. Eu fui, fui ser um dos fechadores do, da parte de esporte do, do Portal Terra. Fiquei oito meses lá. Porque em junho de 2005, uh, eu tinha é, prestado concurso para a prefeitura aqui de Mogi. E em junho de 2005 eu, eu fui chamado. Dia 16 de junho de 2005 eu, eu tomei posse. Então, amanhã eu faço 17 anos de, é. de prefeitura de Mogi das Cruzes. É, aí ficou, ficou mais perto da sua casa também, né? Mogi também. Exato, exato. Tem, tudo isso, né? quando, eu, quando eu vim para cá, quando eu voltei para Mogi das Cruzes, é, muitos amigos me perguntaram... Poxa, mas você tá aqui em São Paulo, você tá bem, você tá trabalhando num lugar legal, você vai voltar para a Mogi? Uhum. Eu digo, olha, é, a parte profissional tem uma, uma uma coisa muito importante, eu fiz muita coisa bacana em São Paulo. Uhum. Só que tem um lado da vida também que a gente não pode é, deixar de lado, que é a qualidade de vida. Sim. Né? É, eu moro a menos de 10 minutos da prefeitura. Então, é, é uma... é estabilidade uma estabilidade é também, né? Tem, tem a questão da estabilidade. da estabilidade tem e tem essa questão de qualidade de vida mesmo, sabe? Então, foi uma escolha muito bem pensada, né? E, puxa vida, eu tô há 17 anos lá, trabalhei com pessoas sensacionais, hoje trabalho com pessoas sensacionais, colegas de trabalho, secretários, nossa, uma, são pessoas muito... prefeitos, né? São pessoas muito bacanas que, que a gente vai aprendendo a cada dia e vai podendo... É, trabalhar e ajudar a cidade que, afinal de contas, eu, a cidade que eu nasci, né? Sim. Nasci na maternidade da mãe pobre lá em Monte das Cruzes. Sim. Então, é, também é uma forma de participar do dia a dia da cidade, né? Verdade, ó. Queria agradecer aqui a, a Nari Bassi. ó, você como a nossa fã número um, sempre está nos acompanhando, sempre dando audiência. Eu vou te dar um livro aqui do Maritão ó. Você pode, ele vai autografar para você. Como você acompanha a gente todos os dias aqui no Dessa Entrevista. Ele vai autografar e você vai vir aqui no Diário de Suzano, Rua Paraná, 217, aqui no centro, do lado da câmara. Pode vir pegar esse aqui, ó. Esse aqui é seu, o Bandeira 2, tá bom? Pela sua participação e frequência aqui na nossa, na nossa audiência. Agradecer também o Marco Aurélio Sobreiro, editor eterno aqui do Diário de Suzano, Vitalício aqui do Diário de Suzano. E que me tá, aguenta todo dia, na prefeitura? Amigo do, do Maritã. É, tá falando aqui, ó parabéns pela entrevista, Edgar, um abraço para você e para o, o Maritã, dois grandes jornalistas e amigos que a profissão me proporcionou. O Lídio Calvalcante também tá acompanhando a gente aqui, obrigado também, o Lídio. E é, a gente, antes de falar do seu livro, tem algum fato, assim, Até uma pergunta que o pessoal faz aqui no, no WhatsApp, algum fato que você lembra, assim, porque hoje a, a cobertura no futebol um pouco diferente, né? talvez, da época que, muito, cê, que muito você cobria, jogar. né? Muito diferente. para chegar num jogador tá muito mais difícil, né? Você eu... tem que driblar ali, assessoria. M Olha, é, é uma coisa muito diferente. Eu... Hoje mesmo, uma, uma coincidência, eu tava conversando com, com um advogado que trabalha na prefeitura, e nós estávamos falando sobre sobre futebol e tal, e eu lembrei um, um caso que, quando eu comecei a minha carreira como, como jornalista, lá em 1999, eu ainda peguei uma fase que era uma fase mais romântica do, uhum. do, do futebol, vamos dizer assim. Eu cheguei a fazer entrevista dentro do vestiário. O rapaz estava tomando banho e puxava o, <risos> o jogador e, e conversava no vestiário. Eu cheguei a pegar essa, essa fase ainda, que é a fase é, antiga. Né? Antiga, bem antiga. Na sequência, começou a, a, a vir um. um uh, vamos, vamos dizer assim foram colocando regras na, nesse contato do, do jornalista com, com o atleta. Mas, mesmo assim, ainda nessa, nessa época eu estava dizendo para você de é, Palmeiras, São Paulo, etc., é, você tinha a liberdade de... Primeiro, você assistiu o treino, coisa que hoje não, hoje não, assisto, não se não faz sei. mais, né? É. Se... Abre só para cinco minutos lá, três minutos de imagem e, e só. Exato. Então, nós chegávamos no, no horário do início do treino, assistíamos o treino todo e no final, os jogadores iam saindo da, do campo, fulano, você pode dar uma palavrinha para mim? Posso. Se você fosse, só você tivesse interesse, você falava com, com o jogador sozinho. Ah, não, tem mais um, outro, juntava ali. a ah, outro tá falando com, com fulano, outro tá falando com beltrano, etc. E o técnico que tinha, geralmente, entrevista coletiva, né? No, no final do meu período de repórter, já, começa, hum. já começou um outro momento. Que era o um momento de... É, você acompanhava o treino, mas as entrevistas eram apenas coletivas. Né? Ou seja, foi, foi se cerceando. Foi minando né? Foi né, foi, o é, trabalho, né? Isso vai dificultando porque é uma, uma coisa que eu sempre... Quando eu era repórter, eu falava, e como assessor de imprensa, eu continuo falando. Quando um entrevistado está é, concedendo uma entrevista, ele não está falando para o repórter. Uhum. Ele está falando para o público. Né? Então, quando eu era repórter, eu não estava falando para o Maritã. Ele estava falando para o torcedor. Né? E, então, isso ainda é, era, era dessa forma. Quando eu deixei... De fazer o, o, a reportagem era dessa forma. Hoje está mais fechado ainda, está mais difícil ainda né? e acaba ah, trazendo alguns problemas para o próprio trabalho da. Você pegou da algum, algum fato pitoresco, assim, alguma coisa que você lembra, assim, muito interessante, com alguma briga, assim, alguma coisa que tem jogador, mas você vai responder depois do intervalo, que a gente vai ter um intervalo de 30 segundos e já, a gente já volta já já. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Apresentamos os ganhadores do Hipercap. Título de capitalização emitido pela Capemisa. Capitalização. Primeiro sorteio. E os ganhadores são Leandro Santos, de Mogi das Cruzes. Elza dos Santos, de Mogi das Cruzes. Everton de Lima, de Mogi das Cruzes. E Maria Auxiliadora, de Mogi das Cruzes. Terceiro sorteio. E o ganhador é Valdecir da Silva, de Suzano. Quarto sorteio. E o ganhador é José Ivan de Melo, de Guarulhos. Hipercap, ajude e concorra! Bom, estamos de volta aqui com o jornalista Luiz Maritã, falando um pouco aqui, aqui sobre, o, sobre a carreira dele. Depois, agora nesse segundo bloco, vai falar também sobre os livros. Eu tinha te perguntar se você lembra de algum fato pitoresco, alguma coisa, alguma briga, alguma coisa que você lembra quando você cobria o esporte, futebol principalmente. Olha, é... O jornalismo, ele te, te proporciona muitas histórias, né? Uhum. É, a gente vive com vi, vive dia a dia com, com histórias. Mas eu acho que o, talvez, Edgar, o fato mais marcante da minha, da minha trajetória é, como repórter foi a morte do Serginho, zagueiro de São Caetano. Zagueiro, né? Poxa. Né? É, jogo com o São Paulo, né? Era um jogo contra o São Paulo, no Murumbi. Eu estava fazendo o, o jogo no Morumbi por conta do, do né? Eu, eu era setorista de São Paulo, então eu estava lá no, eu era o repórter do, do jornal que tinha sido encaminhado para. Estava no agora? Estava então, no agora São uhum. Paulo, nessa época. E, e eu lembro, é, é uma cena que, que eu lembro, eu, foi, uma, acho que o último jogo, se a memória não me falha, o último jogo que eu fiz em estádio como repórter, que depois eu saí, uhum. do, eu, logo depois eu, eu saí do agora. É, eu lembro que eu estava na, na tribuna de imprensa do Murumbi A, a tribuna de imprensa no, ali na, nas cadeiras do é, primeiro andar do Murumbi uhum. Eu estava é, escrevendo o, o texto no, no notebook E com fone de ouvido no, no rádio E aí o, o repórter, o narrador, na, cai, um jogador caído no, na área Eu levantei a a cabeça para ver, a cena que eu vi era o goleiro Silvio Luiz, do, do São Caetano na época, abanando o Serginho com a luva, porque não... Rapaz, né? porque é. ele caiu apagado né, e aí foi aquele desespero, aquela aquela, aquela tensão da, da, da cobertura, e o Serginho é, isso, esse fato me tocou ainda mais, porque durante a ascensão do São Caetano na Copa João Avelange de 2000 o responsável pela cobertura do, do São Caetano, a época, no, no lance, era eu. Então, eu conhecia todos os jogadores do São Caetano, muito de perto, né? Porque a gente cobria treino, ia para São Caetano... Vice-campeão, né? vice para o Vasco, né? Na final. Perdeu para o Vasco. O Jair Pisserni, que era o técnico, gostava muito de levar o time para a Então, nós íamos para a Patibaia. A gente fez, fez matéria com todos os jogadores, matérias especiais, né? To... No, no, no, na reta final Éramos museu e o Zé Gonzalez Que hoje está na, na Globo é, Nós fazíamos a, as matérias Então eu fiz muita matéria, inclusive com o Serginho E a uhum. matéria do Serginho Se você lembrar A Copa João Avelange, ela terminou No finalzinho do ano Era, era, era bem final no final do ano, é Final, do, final ano. do ano E a matéria que, a especial Que eu fiz com o Serginho, era ele fazendo Compra de Natal Com a mulher no braço então eu passei uma tarde inteira Poxa, esse né? dia com o Serginho, Pô, e depois eu, né, Rapaz, acontece né? isso. Então foi uma, foi uma coisa muito marcante para mim, pelo lado profissional, lógico, e também pelo, pelo lado humano, né? Então é uma, uma coisa que eu não, eu não esqueço. Isso eu não esqueço. E eu, foi o seu último jogo, né? No estádio foi que um, você falou? Se, olha, se a memória não me, não me, não me trai. Foi o meu último jogo que eu, que eu fiz como profissional no, no estádio E tem muitas outras histórias é, Viagens, viagem para o Equador para fazer jogo da Libertadores do, do São Paulo Essa aí tem uma, uma história engraçada Porque nós chegamos no, no estádio, estádio Casablanca, lá em Quito Que era o jogo LDU e São Paulo E o Luiz Fabiano, que era o centroavante de São Paulo, estava arrebentando né E aí um repórter da, da rádio lá do... Do Equador, me chamou de lado, falou: Não, periodista de Brasília e tal. Não, não, vamos fazer uma entrevista? E eu fiz uma entrevista e fiquei uns 10 minutos, 15 minutos com ele no, no ar, falando do, do São Paulo. Acabou a entrevista, ele, muito as graças, tá batendo no meu braço assim. Tu hablas em um portunhol hein? Eu falei: Muito obrigado. <risos> muito obrigado. Mas tem muita, muita coisa, né? Assim, esse é... tempo todo que você ficou cobrindo ainda mais tem futebol. Muita né? história, muita história. Muita história é, bacana, né? E tristes, trágicas também, Exato, como esse né? caso do, do, do Sarginho aí, que realmente foi uma coisa muito. Ninguém esperava. Nunca, Talvez nunca tinha acontecido um negócio eu desse no eu Brasil. Não, eu, né? eu, nunca eu nunca tive notícia de uma coisa dessa, né? É. Depois do, do fato. Aí passou a passou a, a chamar ter atenção. Uma, ambulância, UTI, né? Ambulância, desfibrilador. Os times começaram a fazer, a ter mais atenção nessa questão cardíaca. Depois começaram a aparecer outros casos também, né? Porque uhum. o esporte de alto rendimento ele, é, ele ele exige muito do corpo, né? Não tem não tem jeito. Então você tem que ter essa essa atenção, né? E o Serginho para né tinha algumas questões aí de, de saúde, etc e tal e acabou tendo esse esse desfecho, né? É isso aí, Maritão, Vamos falar dos seus livros, então. É como quando que surgiu essa essa veia é, de escritor? Quando que você se, se viu assim como um escritor? Queria que você contasse um pouquinho aí dessa, dessa sua passagem pela... Você continua, né? Até perguntar do seu próximo livro. Como que... ah, é, olha, eu sempre gostei muito de ler. Eu, eu, eu, eu sempre, desde de garoto, eu, eu, eu lia muito, me interessava né, por, por leitura, né? E teve uma, um, um Natal aí que foi feito um, um amigo secreto, lá no jornal, inclusive. Uhum. E eu ganhei um livro do Luiz Fernando Veríssimo. As mentiras que os homens contam. Era uma coletânea de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. E nessa mesma época, mais ou menos, eu com mais alguns amigos, nós tínhamos um blog. Que era logo que surgiu essa febre dos blogs. Né? Hoje a molecada acho que nem sabe direito é, como que era não isso. <risos> Mas, então, era, eram os blogs. Nós tínhamos juntos, escrevíamos com pseudônimos, etc. E aí eu li o, aquele livro do, do Veríssimo em uma tacada só, né? Eu falei, pô, eu gostei disso aqui, né? fazendo um blog e falei, eu quero fazer também. E comecei a, a fazer crônicas, crônicas do dia a dia, né? Quando é, chegou 2007, isso foi 2001, mais ou menos, quando foi 2007, eu tinha um volume grande de, de crônicas ali, eu falei, pô, eu vou juntar tudo, vou, vou lançar meu livro, né? Aí, juntei, fiz uma seleção, mandei para uma, uma editora, a editora comprou a ideia e saiu o primeiro livro. E eu sempre, ao, do, né, por outro lado, gostei muito de história policial. né Estava até comentando com, hum. com, com você, de criança, puxa, eu lembro de do, Gênio do Crime. Esse é um clássico. É né? um clássico. É... Os anos 80. né Os anos 80, é, que era a, a, a, a investigação de é. uma, uma fraude da figurinha. Sim, né? sim. É... Coleção Vagalume, que tinha Mistério dos Cinco Estrelas, Um, um Morto Houve Rádio, uma série de livros, né? Que, que puxava muito para esse lado de, né? de, de investigação, de aventura e tal, e eu sempre gostei muito disso. E eu falei, puxa vida, eu quero fazer um, um, livro, um livro policial. E aí tem uma, uma curiosidade aí. Eu tenho dois livros policiais. O livro que nasceu primeiro, ou que foi concebido primeiro, foi o Área Branca. O que nasceu primeiro foi Bandeira 2. Eu comecei uhum. a escrever O Areia Branca, fui até um ponto, parei. Depois de um tempo comecei a escrever O, o Bandeira 2, né? E aí tem uma uma, uma situação que, que uma pessoa que me ajudou muito que foi Romildo Campelo, uhum. que foi secretário lá na prefeitura de Mogi. É, eu chegava no, eu, eu tinha uma coisa que eu, eu, que eu brincava que era síndrome do terceiro capítulo. Eu chegava no terceiro capítulo e o livro não ia para lugar nenhum mais. Parece que a ideia morria. Não era que tinha acontecido alguma coisa, que tinha tido algum desfecho. Não, a ideia morria. Porque eu não sabia para onde ir. E aí eu comentei com ele isso uma, na prefeitura uma vez. E ele falou, Maritã, por que, que você não faz assim? Pega o, o livro, pensa o livro e vai dividindo na, capítulo por capítulo na sua cabeça. Capítulo 1 eu quero isso, capítulo 2 eu quero isso, capítulo 3, tá, tá, tá, até o final você tem um guia né você tem uma, um um fio né para você ir. eu fiz isso saiu bandeira 2. depois de um tempo saiu areia branca então é a história né foi foi foi, foi acontecendo né o escritor que fala que a história vai sozinha né você só tem a tá lá você tá lá para você sabe quando como ela começa você nunca é, <risos> sabe você não muito sabe. ao certo como ela termina sim, sim. né então eu, eu tento ter um pouco mais de controle dessa uhum. desse processo assim para não cair em cruzilhada. Porque, de repente, puxa vida, eu, eu caí em uma cruzilhada? Para onde que eu vou? Eu vou para cá, eu vou para lá? Né? Então, tendo esse fio, comigo funciona bem. Né? Eu consigo escrever melhor assim. Né? Como que é o processo de, de criação do, do... Como foi, né? dos seus livros? Como, tá, como será do, do seu próximo? Seu processo de criação, você escreve... É, de madrugada, tem algum ritual de manhã? Como que é isso aí? Eu tenho um grande problema nisso, que eu sou muito desregrado. Eu sou muito desregrado. Eu escrevo quando, tenho, quando dá vontade, sabe? E isso não é necessariamente bom. Isso é, é bom por um lado, porque você faz um, uma coisa mais livre, você não fica naquela obrigação, fica porque aqui. às vezes na obrigação você não consegue colocar a qualidade necessária para ter. Mas também ele alonga demais o prazo que você que você escreve, né? Então, assim, eu, eu gosto de dizer que para escrever tenho que estar tá tranquilo. Um lugar sossegado. Eu gosto muito de escrever à mão. Né? Eu pego um caderno e escrevo. Depois, depois eu, passa pra... Eu passo. Ah, o celular tá ajudando bastante também. Porque às vezes você tem uma ideia no meio do caminho, você Mas coloca você no bloco de notas e depois você... Porque senão... senão não antes, antes era assim. Ou você andava com um bloquinho no, no bolso... Uhum. Ou você esquecia, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho essa... A, a, a única coisa que eu, que eu faço questão é estar é, num, num lugar tranquilo. Gosto muito de escrever na rede, sabe? Deitar e escrever. Mas à mão. Depois eu, eu, passo, pro, eu passo a limpo. O, o Bandeira 2, você tá, conta a história do, do taxista, né? Tem até um detalhe aqui. Eu não sei se a palavra seria é um detalhe macabro aí que é um, uma das mãos do, do, do taxista é cortada e colocada no, no porta-luva do carro né e um outro detalhe o, o relógio o continua relógio... no pulso e aí me lembrou assim assim é o taxista né que no um filme Taxi Driver como que é, é, é essas ideias assim é, esse interesse também pelo pelo policial é o vai muito acho que nesse nesse sentido de você trabalhar com coisas que são do dia a dia. São pessoas são pessoas e são lugares do dia a dia. né Então, por exemplo, no, no Bandeira 2, o, a vítima é um taxista, que é uma pessoa que você encontra em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer é, região, você encontra um taxista. Então, ele é achado morto numa estrada isolada, numa estrada vicinal, na estrada do Porto Sol, com essa... Com esse detalhe, a mão dele está cortada tá dentro do porta-luvas, o relógio está dentro do pulso, né? Então os é, os taxistas eles entram em, em pânico, óbvio, e eles pedem para um colega que tem é, experiência como detetive particular para fazer a, a investigação, e ele tem problema. lá. Com a, com a polícia da cidade né, durante a investigação e tem uma, uma série de coisas que vão que vão acontecendo e, aí, e, aí, e eu é, respondendo a sua pergunta a ideia ela sai muito do dia a dia da do que eu convivo de pessoas que eu convivo de lugares que eu, que eu passo por mais que a ah, cidade a cidade do bandeira 2 ela não é nem nomeada mas é uma cidade qualquer do Brasil. Poderia acontecer em qualquer cidade, Em qualquer né? cidade. Com, com, a área branca, aí. a cidade chama... A área branca é uma cidade de, de praia, né? É, mas não é uma cidade que existe também. Até, até depois eu descobri que existe uma cidade de área branca que fica lá em ah, no Rio Grande do Norte. Existe essa existe. cidade? Existe. Areia branca? Depois que, eu, que o livro estava publicado, eu descobri. Mas é uma cidade do litoral de São Paulo que, que não existe. Né? Mas tem as características de cidades que, que existem, né? É, então eu busco muito no cotidiano, Edgar, eu acho que essa é a, é a, é a melhor, talvez por ser jornalista, né? é, eu, eu busco muito no cotidiano, no dia a dia da, da vida né? E por você ser jornalista ajuda também é, o fato de que você vai escrever um, um livro policial, você vai ter que colocar lá o delegado talvez um juiz lá no, no, no seu, nos seus livros, e você tem que saber um pouco do funcionamento como que é da, da, da polícia. Inquérito, abertura de inquérito, você não pode fugir, você tem que saber Exato. também essa, essa parte técnica. Né? E aí, é, o trabalho que eu, que eu tenho e a convivência com pessoas na prefeitura me ajuda muito. né Porque é, uma das secretarias que eu atendo na prefeitura é exatamente a Secretaria de Segurança. Uhum. Então, eu convivo com... É, oficiais APM, com delegados, né? é, com policiais, militares, policiais civis, é, guarda municipal. Né? Então, isso, é, essa, essas informações a gente vai naturalmente absorvendo. Né? Uhum. Então, por exemplo, no Areia Branca, o protagonista ele é o delegado, o delegado Mendes de Albuquerque. é em primeira pessoa e ele que conta. No Bandeira 2, não. Modela dois o delegado ele é meio esquisito, é, então ele é, como é que eu posso dizer esse essa esse funcionamento do das investigações uhum. e, e de como que é o trâmite das coisas etc é, a gente naturalmente vai vai pegando e o trabalho de jornalista ajuda demais ajuda demais mesmo eu uhum. até prefiro é, escrever com um personagem principal que não seja o, o delegado porque o delegado ele tem ele tem regras a cumprir né Sim. ele tem coisas que ele pode fazer uhum. tem coisas que ele não pode fazer e é, quando o, o Getúlio por exemplo que é o, o taxista do o investigador do, do bandeira 2 ele pode fazer outras ele pode tomar outras é, outros rumos né Uhum. É, dá uma, ele dá mais liberdade para você exatamente por e o por texto isso. tem que amarrar amarrar bem para não perder não perder a atenção do leitor também né isso que é o, eu, eu um gosto desafio de, né é, pra... eu gosto de amarrar um capítulo no outro uhum. então você sai do, do um capítulo num gancho para começar o outro né então eu eu, eu gosto muito de, de fazer e escrever de uma forma simples sabe texto num, frase um, um, um texto um texto assim para para as pessoas lerem, né? É, uma vez, outro dia uma, uma pessoa me perguntou, tá, mas como você define os seus livros? Uhum. Eu falei, senhora, assim, eu defino como uma opção de lazer para as pessoas, né? Um, depois de um dia pesado, depois de um dia difícil, você ter uma, um momento de, de lazer, de ver uma história curiosa, de diversão, né? Eu acho que esse, a literatura também tem esse esse caminho, também tem essa função, sabe? Oh, o Fernando Barreto está perguntando aqui, Maritã: o que, o, que, é, o que evitar e o que priorizar na história é, ao escrever um romance policial, né? Levando em conta é, sua experiência com as duas obras. Olha, eu acho que o que priorizar é a... o mistério, né? Porque não adianta você entregar o. É, tem que ir até o final né? para o pessoal ficar curioso, né? Duque. Exatamente, você tem que prender o, o leitor, né? E, e você priorizar uma, a coerência da história. Né? Você pegar a, você, a... A pessoa não olhar e falar assim, ah, vá sabe, sabe aquelas saídas uhum. eh, miraculosas? Ah, avá. Né? E, e o que evitar, eu acho que florear demais. Hoje, a, as pessoas, quando estão lendo alguma coisa, elas querem uma, uma história... Que ela se identifique, né? Então a gente você vai para cá, não pode vai, rebuscar vai... muito, né? Exatamente, Tem que ser o objetivo, é. né? Eu acho que isso, isso é, muitas vezes quem é, tá escrevendo que é, acaba é, caindo nesse nesse pecado, vamos dizer assim. Então, isso eu, eu procuro evitar, certo? Bom, o, o nosso amigo Evaldo Novellini, que é jornalista também do Diário do NBC, não sei se ele tá. Assistindo, mas ele que tem é, lido os seus livros antes, né? Como o, que é o, o, esse processo aí? O, o, Evaldo, o Evaldo é um amigo de, de muitos anos aí que... Trabalhou aqui no Diário de Suzano com a trabalhou gente. Trabalhou aqui no Diário de Suzano. Eu, eu, tá, hoje está lá no, no Diário do Grande ABC. E ele é uma pessoa muito importante nessa, nessa caminhada, né? Porque quando eu faço um livro, eu falo, Evaldo, eu vou mandar para você para você dar uma olhada aí. Aí, não, não, pode mandar. Então, então ele sempre faz uma, vamos dizer, uma primeira revisão. Né, no, eu sou muito grato Evaldo Não gosta eu, né? de ler muito Evaldo? Não, quase nada, ele lê né? só Evaldo... 50 livros por dia? O Evaldo, Evaldo eu acho que ele tem a maior biblioteca do Alto Tietê tem certeza né? E, e, e ele, ele faz essa, essa leitura do, dos livros antes né? Então é uma, uma, uma situação também desse trabalho Que eu tenho a, a grata felicidade De ter muitos amigos que, que ajudam também O Evaldo é um deles, o Rafael uhum. Que a gente conversou é, logo no começo aí, ele também é um grande incentivador, né, é, Marco Aurélio Sobreiro, que é meu companheiro, amigo, lá da Prefeitura de das Cruz, e tantos outros aí, que sempre estão juntos aí para ajudar a levar né, essa, esse, esse caminho à, à frente, né. Ó, oh, você, junto com o Júlio Nogueira e o Marco Aurélio Sobreiro, você escreveu também o C mais 50 ANOS, né, Conta a história da autarquia e também não tem como é, deixar de contar um pouco da história de Moji Das cruzes, Sim. né? Aí já foi uma uma forma diferente né, de vocês escrever. Isso, aí, aí é um livro... Aí um, é um, mais um livro, historiador, É, né, é um livro certo? histórico, né? É, por mais que for, que o livro tenha sido feito por três jornalistas, né? Foi um trabalho de pesquisa histórica que também foi muito gratificante de fazer, muito gostoso. Nós, nós fizemos lá pela prefeitura, né? É, nós três somos funcionários da prefeitura, somos jornalistas da prefeitura. E foi aí um ano de, de pesquisa, arquivo histórico. Então, desde o início da, da povoação, ou povoamento, perdão, de, de Mogi das Cruzes, é, sempre é, levando como fio condutor o a questão do, do abastecimento de água. né é, Uma curiosidade, né? Todas as, a, as cidades, qualquer povoamento, ele sempre é, surgiu próximo a uma fonte d'água. Né? Uhum. Monge das Cruzes é ali na, nas proximidades de onde é o, hoje é o Largo Primeiro de Setembro, o Largo Francisco Ribeiro Nogueira, Sim. que tem o, o riozinho que corre o que passa por ali. Nascentes que hoje já, não, já estão enterradas né? uhum. pelo progresso da cidade, que começou ali. Né? Então, sempre em busca da, da, das fontes de, de água. Né? É, depois, mais para frente, a água da Serra, do Itapetí foi trazida até das Cruz. Depois, com o crescimento da cidade, já não era mais suficiente, é, o Rio Tietê começou a, a, a conceder a, o abastecimento de água para a cidade. Então, foi um trabalho muito bacana. Nós dividimos essa, essa, esse trabalho. Eu fiquei com a parte mais antiga. Né, é, que é desde o parte início. bem histórica, mesmo é que é, é então foi um trabalho no Difer histórico, diferente com, é a né? forma de escrever, aí né, nesse é, é uma pesquisa muito bacana que ficou um livro muito bonito, muitas muitas fotos também. Ficou um livro muito bacana. Um projeto gráfico, muito bacana, foi um, foi muito, é, é muito gratificante, sabe, de, de fazer. E uma é, é mais ainda porque é um registro histórico para a cidade, uhum. né então é uma, uma coisa que é muito foi muito bom realmente fazer isso aí Maritã até a pergunta que foi feita no começo seu próximo livro você já está planejando você já tem ideia assim estou planejando pode não sei o que que você pode contar não, é, okay, a gente não tem segredo não o, que você <risos> pode o mistério contar? <risos> o mistério fica para os livros é, eu já vinha trabalhando num, num terceiro livro policial é, mas a pandemia atrapalhou muito né é, por vários motivos, pela pelo volume de trabalho que ficou muito grande, pelo por toda essa, essa tensão, essa, essa né, todo esse clima que, que nós vivemos isso interfi, em, no meu caso interferiu muito na minha produção, uhum. então eu, o livro ele ficou um pouco na um pouco congelado ali, né mas ele, eu tô, já, já retomei, né, na verdade. eu Estou tô, tô fazendo uma revisão do que está escrito. Ele está lá pelo oitavo, nono capítulo. Ah, é, já está bem adiantado. É, já está pela metade, mais ou menos. É, e é um livro policial. Ele tem um título provisório de marca fatal. Que é uma brincadeira com a marca do pênalti, né, que os Sim. antigos uhum. chamavam de marca fatal. E, e a, ele começa com a morte de um presidente de um clube de futebol, que ele é encontrado morto depois de um jogo no, no estádio. Né? Então, a partir daí, é, a, a trama vai, vai, vai correndo. Te, vai se desenrolando, desenrolando. E aí, pro, provavelmente, esse livro deve ficar para esse ano? Ainda não? Eu acho que mais provavelmente para o ano, pro que, ano vem. que vem, porque eu quero terminá-lo, daí tem aquela parte de revisão, tem acerto com a editora. Né? Eu... eu Seria ótimo se eu conseguisse até o final do ano. Mas eu, aí eu, vamos trabalhar com um pouquinho mais de folga, dentro daquela falta de falta de rotina que, sim, sim. que eu disse aqui, eu acho que para o começo do ano que vem. Aí, Evaldo, vai se preparando aí, mais um para você ler aí antes de, de publicar. Evaldo me cobrou outro <risos> dia. Olha aí, tá vendo? É. Bom, Maritã, poxa, estamos chegando no final aqui da, da entrevista, passa rápido demais aqui ó, o nosso bate-papo. Mas eu queria que você... Você faz palestra também, né? E fez algumas palestras. Fez algumas em, palestras em, também. Em, em editoras, em escolas. Cê, quem que quiser te chamar para uma palestra, como que faz? Entra quem, no, ó, nas quem, redes sociais. Quem, quem quiser me achar, é, no Instagram, né? Eu estou com um perfil específico para esse trabalho. Arroba é, Luiz com Z, underline Maritan. Maritan com N no final. É... Pode me chamar por lá, pode seguir, eu vou colocando é, textos, às, às vezes sai uma poesia. Eu vi que você está com né? duas coisas, que eu percebi lá, que você está fazendo poesia, né? Tá poesia. Só, é, poesia. E está também na malhação, também fazendo... Um... Ah, isso aí a gente tá. Está correndo, está tra... lev é, levantando gente... peso aí. Tá... Aí, gente, aí eu tenho que mandar um abraço para é o Bruno, <risos> que, é que, é que é o meu professor, para a Carol, que faz comigo a, as aulas... É, a, gente tá, a idade vai chegando, né, Edgar? Tem que cuidar um pouquinho da, <risos> tá certo. Da, da, do corpo também, né? Ó, oh, Eu queria que você deixasse também dica de livro, o que, que, que você pode indicar aí para quem, quem já lê e quem quer começar... Vou deixar duas dicas. Quem já é um leitor é, ávido por, por livro, que já lê bastante, e um que vai quem quer, quer começar a leitura, quer começar a ler. Queria que você deixasse dois, dois livros, duas dicas aí. Vamos lá. É... Eu vou deixar dicas de dois gêneros. Você me permite? Lógico, opa! Eu gosto muito de biografia. Eu acho que biografia é uma... É uma é um, é um gênero que faz você entender muito do seu, da realidade que a gente vive, do país que a gente vive, do mundo que a gente vive. Né? É, então, em termos de biografia, eu gostaria de... Né, é, indicar para indicar ou dar a dica para quem para quem gosta é dos livros da trilogia do Getúlio, a trilogia do Getúlio Vargas que, que eu acho que ali na, naqueles livros é do, do Lira Neto, é, com, a gente entende muito o Brasil de hoje pelo olhar do de antigamente né e livro policial que é minha que é minha área eu tô lendo muito um autor suíço que chama Joel Dicker e ele tem é, uns livros muito legais, muito bons. Ele tem uma narrativa diferente que ele junta passado com com presente. Ele tem Instagram, né? Então dá para ver lá. Tem. Se alguém quiser. Joel Dicker. Joel Dicker. É, e o, o primeiro livro que eu li dele eu vou vou, vou deixar esse então como Nossa, é. como como dica que também virou uma, uma série, um filme na está uhum. tá nos streamings, aí, Que é o a verdade sobre o caso Harry Kebert. É um, é um livro bem, bem bacana. Tem também o Enigma do Quarto 622, que foi o, o último livro que eu terminei de ler, inclusive. É, então, eu acho que são essas dicas aí. E tem aí. alguma vale série pra... legal, policial, assim, que você... Puxa, essa daí... Olha, é, eu, eu, na pandemia, eu descobri séries é, escandinavas muito boas. Tem um, uma que é o, o Assassino de Vahala. Tá, uhum. na, tá na Netflix. Tá na Netflix. Eu, eu, eu assisti, gostei demais. Eu assisti o é, Vikings, né? Vikings. Que é antes do, dessa aí. Acho, não sei se é continuação, é, eu, não, eu não vi o... o... O Assassino de Vahala, ele não é histórico. Ele é um, uhum. um caso policial. É um, um, uma pessoa que é encontrada morta num antigo Ah, é alfanato. outra coisa. É né? outra coisa. É, é o... Esse que, que você falou que é Vikings Hala. É. é muito bom é também. Pode, pode assistir é que é muito mim. bom também. Esse eu, eu assisti em assim, uma, uma tacada só. É muito A série é muito boa. É isso aí. Maritã muito obrigado aqui pela sua presença aqui no, no nosso programa, Dessa Entrevista. E para encerrar, queria que você deixasse aí uma mensagem final. então E a hora que você for lançar o, o, seu, terço, o seu quarto livro, né? Quarto, quarto? Quinto livro, né? Contando com ah, o SEMAI, quinto, quinto livro. Você vai vir aqui. Ah, com certeza. Gente... Para você contar também. Ah, Edgar, quero, quero agradecer demais aí o convite. Foi um prazer, uma honra estar tá, tá aqui com vocês. É... E deixar uma mensagem né, para as pessoas, para os nossos internautas aí que estão que nos acompanhando. Leiam. Né? É... E o Brasil ainda lê pouco. né? Lê Tem pouco. A Infelizmente, lê pouco. lê pouco. Mas é, leiam. Né? Não importa se você está lendo... No livro de papel, no livro eletrônico, no computador, num... leia. Eu costumo brincar, Edgar, que a, leitura, a gente. Né, você falou de malhação, né? Realmente, a gente, sim, sim. A gente é, faz exercício para o corpo, para é, a saúde. A leitura é o melhor exercício para a mente. Você pega conhecimento, você relaxa você vai para mundos que você não, não tinha como imaginar, sabe? Então, esse é um, um pedido até, né? O, leia. Né? Eu acho que a leitura pode fa fazer de nós pessoas melhores, da nossa sociedade, uma sociedade melhor, do nosso país, um país melhor. Eu acho que é um, é um caminho, educação e leitura são fundamentais. Tá joia. A ah, Flávia Siqueira também está aqui assistindo. Ah, eu, eu te, se eu, se eu não, Boa noite, eu, ótima entrevista. Flávia. Se eu não mandar um abração para ela, ela briga comigo. A Flávia ela é minha vizinha desde que eu era moleque. Um abração. Fernando Barreto, ó, você participou também aí de, da, da, da entrevista, eu vou deixar para você, você livra aqui, tá? O Areia Branca é seu, Ele, o Maritão vai autografar aqui no, no final, e o Bandeira 2, na, na Airbase também, que vai pegar aqui no, na Rua Paraná. Fernando, você veio e tem, tem que comparecer aqui na Rua Paraná 217 e pegar o livro, tá? E até às 6 horas, vou deixar aqui para você. Eu estou brincando aqui, o Fernando é da redação aqui. Está aqui do lado, aqui. Maritã, obrigado mesmo. Eu, valeu obrigado você ser, ter vindo né? aí. Um abraço. As portas estão sempre abertas aqui para você, tá bom? Obrigado. estamos sempre à disposição. O Diário de Suzano é um, é um jornal que tem uma história importantíssima, na, não só em Suzano, extrapola Suzano né? em toda a região do Alto Tietê. É uma felicidade realmente estar por aqui. Estou à disposição sempre que precisar. Estamos aí. Tá, Jorge. Obrigado. Queria agradecer a todos que participaram aqui dessa entrevista. E para você que também vai ver essa entrevista depois no canal do YouTube e no portal do Jornal Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.